Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! No vídeo de hoje falarei sobre um dos maiores ilustradores Tolkienianos, Alan Lee, o premiado artista de O Senhor dos Anéis. Alan Lee nasceu em 20 de agosto de 1947 em Middlesex, Inglaterra. Ele é um pintor ilustrador de livros e designer conceitual de cinema. Ele é casado com a figurinista e pintora holandesa Marja Crute, com quem tem uma filha, Virginia. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite se você quer conhecer mais sobre o Universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com auxílios de estudiosos de Tolkien e muito mais. Torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros, só clicar no primeiro link da descrição. Alan Lee estudou na Ellen School of Art, uma faculdade técnica de arte em Londres. Na década de 60, a escola abrangia os cursos de Moda, Gráfica, Design Industrial, Fotografia e Departamento de Belas Artes. Alguns dos seus alunos se tornaram personalidades famosas como Fred Mercury, obviamente do Queen, Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones e Pete Townshend, vocalista e guitarrista do The Who. Seguindo o conselho de um amigo, Alan Lee leu O Senhor dos Anéis quando tinha 17 anos e isso influenciou muito seu trabalho profissional. Além de seus famosos desenhos em formato sketch, que seria esboço que lhe renderam algumas publicações, seus famosos sketchbooks, Alan Lee é muito conhecido por suas pinturas em aquarela ele descreve seu estilo como uma combinação de realista e romântico. Suas principais influências tanto na técnica quanto nos temas são alguns ilustradores de livros do início do século XX, como Arthur Reckham, que ilustrou clássicos infantis como Contos dos Irmãos Grimm. Peter Pan e Alice no País das Maravilhas, entre outros. Rackham também realizou ilustrações para livros voltados para o público adulto, como Sonhos de uma Noite de Verão, Contos de Edgar Allan Poe e O Texto da Ópera de Richard Wagner. O Anel do Nibelungo. Outro ilustrador que influenciou Alan Lee foi Edmund Dula, que ilustrou muitos livros e contos, entre eles uma edição de The Tempest, de William Shakespeare, The Sleeping Builder and Other Fair Tales, Stories for Hans Christian Andersen, The Bells and Other Poems por Edgar Allan Poe, e muitos outros. Por fim, Alan Lee também foi influenciado por Burne Jones e outros pintores pré-rafaelitas. Alan morou com a sua família em Darth Moor, Inglaterra, onde a natureza local foi uma inspiração para suas ilustrações. Ele mora atualmente com a sua família em Shagford, no grande condado de Devonshire, Inglaterra. Alan Lee ilustrou muitos livros de fantasia, como Fairies, de 1978, que lhe rendeu o prêmio Locos de Fantasia por melhor livro ilustrado do ano. Em 1984, Alan Lee ilustrou o livro Castles. Em 1986, Breakdown Palace. E em 1989, ele ganhou o prêmio Chesley por melhor ilustração interna para o livro Merlin Dreams. Além de muitos outros trabalhos maravilhosos como The Mabinogion. Não sei se é assim que se pronuncia, me perdoem aí, mas é uma palavra um pouquinho estranha, né? Ainda em 1989, Alan Lee começou a ilustrar a Terra-média profissionalmente ilustrando as capas de alguns volumes americanos de A História da Terra-média. Ele foi convidado para ilustrar a edição centenária de O Senhor dos Anéis, lançada em 1992. Alan Lee produziu 50 ilustrações para essa edição. Suas ilustrações de O Senhor dos Anéis foram utilizadas em edições posteriores, como por exemplo esse volume único, lançado em 2014, muito bonito mesmo aqui, é uma edição internacional lançada pela HarperCollins UK E esse volume único que chegou aqui em 2021, essa mesma edição, só que essa daqui lançada no Brasil Também ficou maravilhoso com as ilustrações do Alan Lee Inclusive se você quiser adquirir esse volume único de luxo de O Senhor dos Anéis com as ilustrações do Alan Lee Compre pelo link do canal, sem custo adicional, e você vai estar ajudando o canal comprando com esse link. Ainda falando em O Senhor dos Anéis, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo, ou coisa pior, hein? Alan também ganhou a medalha Kate Greenaway de ilustração em 1993 por Black Ships Before Troy e o prêmio de melhor artista no World Fantasy Awards de 1998. Ainda em 1998, Alan Lee ganhou mais um prêmio Chesley por melhor ilustração interna em O Hobbit, essa edição ilustrada por Alan Lee foi lançada em 1997. Em 13 de novembro de 1997, o cineasta neozelandês Peter Jackson enviou para Alan Lee um pacote contendo os dois filmes que ele dirigiu, Forgotten Silver e Heavenly Creatures ficou almas gêmeas no Brasil e uma carta explicando um futuro projeto de filme que seria o Senhor dos Anéis. Peter Jackson foi muito inspirado por Alan Lee e queria que ele fizesse parte da equipe. Alan Lee assistiu aos filmes e ligou de volta para conhecer mais do projeto e por fim aceitou participar. Alan Lee, who's a fairly reclusive chap, and nobody really had a phone number for him. So we eventually um, tracked him down to a small village near Dartmoor in England. We put together um, a package and we FedExed us to this address, and we were tracking the FedEx. But we were literally tracking the van moment by moment. Um, Jan, our assistant, was on the phone and she was saying, ''Right, the van's about 50 miles from the village.'' And then she phoned back, ''Yes, it's arrived in the village. It's just looking for a street.'' And then we got a call back from FedEx saying, yes, so it's been delivered, it's been delivered. And, and, and, and we knew at that exact moment that Alan had signed for this thing at his front door and he'd got it. He, he sent over a copy of Heavenly Creatures, which I'd heard of, which he hadn't hadn't seen and enjoyed very much, with a, a letter telling me what he, what he was up to and um, asking if I'd like to get involved. We thought, oh well, he'll probably get get in touch in in a day or two. Okay, well at least it's there. We'll just wait and see. And about um, about three and a half hours later, Alan phoned up. He he used he got our phone number. He phoned up, and three and a half three and a half hours. He'd sat down. He'd watched Heavenly Creatures all the way through. He'd watched Forgotten Silver all the way through, and then he he picked up, he picked up the phone, and um, spoke to me. I didn't really need to think about it. Actually, I just sort of. Três semanas depois Alan Lee voou para Nova Zelândia, onde ele e o também ilustrador John Howe se juntaram para fazer a arte conceitual dos filmes, incluindo cenários, objetos, armas e muitos outros detalhes visuais, além de ser considerado líder da equipe de designers. Inicialmente ele ficaria seis meses na Nova Zelândia, mas o projeto deu certo e ele ficou seis anos. Sua filha Virginia também trabalhou como escultora nos filmes e morou na Nova Zelândia por dois anos. Uma de suas contribuições foi o trabalho em madeira para o trono do rei Felden. Alan Lee fez mais de 2.500 esboços para os filmes e os filmes lhe renderam alguns prêmios, mas o principal foi o Oscar em 2004. Alan ganhou um Oscar de melhor direção de arte por seu trabalho no terceiro filme da trilogia, o Retorno do Rei. Após seis anos na Nova Zelândia, Alan voltou para sua casa em Darth em 2004. Em 2005, ele publicou The Lord of the Rings Sketchbook, que ganhou imensa popularidade. Alan Lee voltou a trabalhar como designer conceitual em outro filme de Peter Jackson, King Kong, em 2005. Em 2007, ele também fez ilustrações internas e para-capa a do livro Os Filhos de Húrin, o primeiro a ser lançado dos três grandes contos da Terra-média. Já em 2008 ele fez as ilustrações internas e para a capa do livro Tales from the Perilous Realm, contos do reino perigoso. Uma compilação dos livros Roverando, Mestre Gilas da Aldeia, As Aventuras de Tom Bombadil, Ferreiro do Bosque Maior e Folha de Cisco incluindo também o ensaio sobre histórias de fadas. Ainda em 2008, o Alan foi contactado por Guilherme Del Toro para dar continuidade no design dos filmes da Terra-média, nesse caso, O Hobbit. Mas devido aos atrasos na produção, Guilherme Del Toro abandonou o projeto, então Peter Jackson assumiu a direção em 2011 e Alan Lee voltou para a Terra-média como designer Conceitual, trabalhando mais uma vez ao lado do ilustrador John Howe na trilogia cinematográfica de O Hobbit. Os filmes foram lançados em 2012, 2013 e 2014. Em 2017, Alan também fez as ilustrações internas e para a capa do livro Beren e Lúthien, o segundo a ser lançado dos três grandes contos. E para fechar os grandes contos, em 2018 foi lançado A Queda de Gondolin também com capa e ilustrações internas de Alan Lee. Alan também teve algumas aparições nas trilogias de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit. No prólogo de A Sociedade do Anel, ele interpretou um dos nove reis dos homens, que foram enganados por Sauron e receberam os anéis de poder, tornando-se posteriormente espectros do anel. Em As Duas Torres, ele aparece como um homem de Rohan, no forte da trombeta no momento em que Aragorn e Legolas estão discutindo sobre recrutar civis para a batalha do abismo de Helm. E por fim, ele interpretou um músico tocando um instrumento de sopro na cidade do lago em O Hobbit, a desolação de Smaug. Essas três aparições não foram creditadas. Alan Lee também ilustrou muitos outros trabalhos, como por exemplo, em 1985 ele foi o designer conceitual de A Lenda e não foi creditado. Em 1989, ele foi designer conceitual de As Aventuras de Eric, o Viking. Em 1991, ele foi designer em Histórias para Lembrar, Merlin e os Dragões. Ainda em 1991, ele ilustrou a capa de O Atlas da Terra-Média. Em 2005, ele foi pintor de conceito de As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e não foi acreditado. Em 2018, ele fez a capa e ilustrações internas de The Wanderer and another ou Old English Poems. Em uma tradução literal, seria o Andarilho e outros poemas em inglês antigo. Em 2020, ele ilustrou a edição especial de Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média, juntamente com John Howe e Ted Nasmith. Ele também ilustrou alguns calendários Tolkienianos, em alguns momentos fez ilustrações solo, e em outros teve participações de outros amigos ilustradores, como por exemplo, The Tolkien Calendar de 1987, com a participação de Roger Garland, John Howie e Ted Nasmith. E alguns dos calendários que Alan Lee ilustrou sozinho foi, por exemplo, o de 2007, 2008, 2018, 2019 e 2020. Em 2021 ele volta a ilustrar com seus amigos John Howey e Ted Nasmith. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito! Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. e de menos da metade de vocês a metade do que merecem